Olá galera, tudo bom? Gustavo Martins aqui do Curso Vereador lá Internacional e do Voice Service. Ontem de manhã estava aqui batendo a porta esse cara aqui ó, o Ricardo. O Ricardo ele é aluno do curso e é membro do Voice Service também, trabalha aí, vende na Amazon com os produtos que a gente revende para ele aqui no Voice Service e veio aqui conferir com os próprios olhos. Olha que você veio Ricardo. Eu vim do Brasil, sou de Ourinhos, no interior do estado de São Paulo. E, não, eu vim aqui é, para conhecer mesmo o pessoal aí e me surpreendi mesmo com, a, com o atendimento deles e com, a, com o jeito deles trabalharem. E vocês podem confiar aí que é um negócio que funciona mesmo. Já botamos, botamos aí até para fazer prep de produto, receber produto, aproveitar que a gente está fazendo o um vídeo. Vou fazer um tour aqui bem rápido na Warehouse com vocês, beleza? Isso aqui, pessoal, são, são caixas que estão saindo, estão sendo, é, que nós já preparando, que vocês compraram, preparando, já sendo enviada hoje pela UPS. Estamos só aguardando aí o UPS vir, vir buscar. Beleza? Tá, isso aqui é mais um pouco de produto que a gente está vendendo, que a gente está revendendo também. É, aqui é onde a gente fica. Chega aí. Vem comigo. Isso aqui é o nosso prep. Nossa área de prep. Larissa, dá um oi, olha, pessoal. Oi, pessoal. Larissa que tá aqui, ó, botamos ela para ralar, ajuda a gente para caramba. Antes aqui era pilha de produtos. Tá? Botou uma mulher aqui para trabalhar, agora ficou tudo organizado. Ela sai daqui, ela arruma tudo bonitinho para gente, entendeu? Aqui a gente fica os, os lotes que já estão preparados, esperando vocês finalizarem e fazer o leigo da Amazon, tá? E vem para cá. Quando vocês colocam no sistema, a gente bota o ego aqui e vai lá para frente. Beleza? E aqui são mais produtos, mais produtos ali, mais lotes prontos ali para ser preparado. E é isso. Crescendo a cada dia, acabamos de adquirir mais é, dois lotes de produtos que deve estar para chegar aqui alguma, alguma semana, um pouquinho mais. Amanhã a gente tem também um produto que a gente já está esperando há bastante tempo, que deve estar chegando para vocês. Então tem bastante novidade para vocês aí no Voice Service. Uh, se você ainda não faz parte, não esquece, assina aqui embaixo. A gente está com algumas vagas disponíveis. E vamos encher aí a loja da Amazon, bombar de venda no Natal, beleza? Não só no Natal, mas como no Thanksgiving agora no final de novembro. Um abraço, pessoal, até a próxima.